Boa tarde, professora Érica. Agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco aqui a respeito das tecnologias de informação e comunicação, né, também chamadas TICs, estas no contexto educacional, especialmente na educação inclusiva, onde podemos citar algumas soluções né, computacionais que visam possibilitar a inclusão destas pessoas ao mundo digital. Em suma, estamos falando das tecnologias assistivas. Há de se destacar que com o avanço das tecnologias, né, muito tem se discutido a respeito das implicações da Actics né, como ferramenta pedagógica para dinamizar a prática docente. Em tratando da pessoa com deficiência, essa discussão se torna ainda mais importante, mais relevante, né, como afirma Mary Petty Radavall, né, que foi diretora do Centro Nacional de Apoio para Pessoas com Deficiência da IBM. Ela diz o seguinte, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Aqui no Instituto Federal do Maranhão, no né, Isto nós implantamos os sistemas DOSBox e o NVDA, no laboratório de informática e na biblioteca. Essas ferramentas são voltadas para auxiliar, para proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Eu também coordeno aqui no campus de ANA um projeto de pesquisa que tem o objetivo de desenvolver um sistema, um jogo educacional para habilidades matemáticas básicas para pessoas com deficiência intelectual. Essas ações estão ou foram desenvolvidas né, por acreditarmos que a tecnologia pode auxiliar né, e muito o desenvolvimento humano nas suas diversas nuances, né, no sentido de promover a essas pessoas o acesso ao mundo digital e proporcionar melhores condições de aprendizagem. Abraço, professor.